Olá. Para criar uma tarefa no Moodle, você deve primeiramente clicar em Ativar edição. Feito isso, clique em Adicionar uma atividade ou recurso. Escolha a opção Tarefa e clique em Adicionar. Para finalizar, Basta preencher os campos corretamente e como quiser e clicar em salvar e voltar ao curso. E pronto. Bom, é isso.